Oi, pessoal! Vou falar aqui de mais um modelo de cabeça panorâmica que eu andei fazendo aí. Esse aqui é ele montado, ok. E tem algumas novidades em relação ao último vídeo que eu apresentei. Primeiro, facilidade de desmontar o conjunto através do uso de uma porca borboleta aqui, no lugar de uma porca comum. Com isso, com a própria mão, sem precisar de uma ferramenta, eu consigo desmontar a cabeça. E aí tiro esse primeiro conjunto de rolamento e anel, que está com os furos para um determinado tipo de lente. Esse aqui está com furos feitos para uma lente de 50mm, que tem necessidade de ter muitas paradas. Nesse caso aqui tem 30 paradas marcadas aqui. ok? Tiro aqui agora o conjunto do L da Arte, onde fica presa a câmera, né? e esse L aqui agora tem uma rosca aqui. Tem que tirar ele desenroscando. <música> tiro o segundo conjunto rolamento-anel, com outra marcação de paradas aqui, certo? Aqui tem 18 paradas, adequadas para uma lente de 10mm, numa câmera cropada com fator 1.6, uma Canon, tipicamente uma Canon. Aqui mais alguns detalhes. O posicionador de esfera, que vai marcar as paradas nessas bolinhas aqui, eu poderia trocar aqui o anel, então, e usar outras paradas, ok? E o detalhe aqui, dessa barra rosqueada, que teve um trecho aqui com a rosca removida, justamente para que a rosca aqui não atue quando ela estiver nessa altura, e ela possa girar junto com os rolamentos indefinidamente, certo? Por que essa necessidade de desmontar? Qual a utilidade disso? Primeiro, essa aqui que já foi mostrada, trocar os anéis com furações diferentes. Né? E outra, que é usar a rosca aqui. Essa rosca pode ser usada, por exemplo, para prender diretamente a cabeça na haste de um tripé. Dessa maneira, eu posso usar essa cabeça, por exemplo, na horizontal, botando a. a a cabeça pela entrada da janela de um carro, por exemplo, para fazer a fotografia girando a haste do tripé na horizontal, certo? Isso pode ser também útil para usar essa haste aqui no mastro, por exemplo. No mastro não seria adequado a gente ter esse rolamento, porque tem uma certa instabilidade no mastro, vai pra lá e vai pra cá, o peso da câmera aqui ia fazer isso rodar. Então essa cabeça pode ser só essa parte aqui, usada no mastro, ou inclinada ou na horizontal, direto na arte de um tripé. Outra novidade aqui é esse pequeno adaptador que está guardado aqui nesse buraco. Certo? Ele transforma um furo de 3 oitavos, que é um furo padrão de encaixe de cabeça em tripé, para um furo de 1 quarto. Então, se o meu tripé tiver, por exemplo, um furo de 3 oitavos, que é o mais padrão em tripés profissionais, essa cabeça, esse conjunto inteiro, vai encaixar direto nesse parafuso. Okay? Assim como esse L aqui também. Se, por outro lado, eu tiver uma cabeça comum de tripé, como essa aqui, com um parafuso de 1 quarto, minha cabeça não for removível, como essa aqui, que encaixa no parafuso de 3 oitavos, ela vai ter um encaixe para câmera, que por padrão é um furo de 1 quarto de polegadas. Então esse adaptadorzinho aqui pode ser usado aqui, ok? Vou tirar aqui para facilitar. isso pode ser usado tanto para o encaixe da cabeça completa com o posicionador, quanto para o encaixe do L, certo, diretamente aqui. Aqui a haste com dois furos para lentes distintas, nesse exemplo aqui. Um furo para uma lente de 50mm e um furo, um furo para uma lente de 10mm. Lentes distintas. Aqui uma canon 50mm 14 Aqui uma toquina 10 17 mm Aqui outra porca borboleta para fazer o aperto. Eu tenho que tirar o parafuso daqui. O buraquinho aqui é só para guardar esse parafuso. e uso esse parafuso aqui na minha máquina, certo? Prendo a máquina aqui na vertical e faço então o giro. Bom, agora é hora do teste de resistência e de funcionamento da cabeça em cima de um tritério, ok? Eu vou ter aqui uma Canon 60D, e uma lente 70 200 28 bem pesada, só a lente tem 1490 gramas. a máquina tem 725 então faz as contas aí e dá mais de 2kg aqui sendo sustentados pela cabeça, okay? Realmente não foi simples conseguir fazer ela aguentar esse peso, não foi simples termos um de dedo mesmo, a pele da minha mão é muito fina, talvez. O pessoal que tem mão maior tem mais facilidade, mas eu tive que realmente fazer bastante força para dar o aperto necessário para que ela aguentasse aqui esse peso. Estou tá? passando aqui então pelos clips. Seriam os pontos de parada. Esse ponto aqui onde ela está presa não está calibrado para essa lente, tá? Essa lente está aqui só para teste de peso. o furo que eu fiz para uma toquina 10 de 17 mm sendo usada em 10 mm o outro furo aqui é o furo que eu fiz para usar com a 50 mm e essa cabeça aqui eu fiz justamente para ser usada com uma 60D tá? como não tinha a lente equivalente a lente que vai ser usada com essa cabeça eu fiz aqui o teste com uma mais pesada tá? a gente consegue mover aqui puxando um pouquinho o parafuso, mó de cima para baixo, tá? conforme a necessidade. E vai fazendo aí o giro necessário para fazer ela. <susurra>